Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a você Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura e tendo visto contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui, na Igreja Matriz de São Benedito, 31 de dezembro de 2022, último dia do ano e para ser mais preciso ainda, últimas horas ou últimos minutos. Certamente, este ano de 2022, como todos todos os demais anos, passamos por momentos de tristeza e de alegria, de felicidade e de infelicidade, de desolação e também da consolação de Deus e a liturgia nos convida hoje a celebrarmos a solenidade de nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que pelo seu sim, a porta da salvação foi aberta e a salvação entrou no mundo, entrou no meio de nós, para nós que professamos a fé em Jesus Cristo, como único salvador. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. É somente pelo nome de Jesus que nós podemos alcançar, obter a salvação, ou mais do que isto... Ninguém de nós a que alcançamos a salvação, é a salvação quem nos alcança. A iniciativa é sempre de Deus, é sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa fé ela é trinitária e na liturgia, as três pessoas da Santíssima Trindade elas operam juntas, juntas, elas trabalham juntos na liturgia, e se faz presente aqui no meio de nós. Neste dia 31 de dezembro de 2022, olhamos para a história de Jó, e olhamos também para a história de Paulo. A Bíblia ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito ainda a cooperar com a nossa vida, e eu costumo dizer que ler a Palavra de Deus é um erro. E por que que ler a Palavra de Deus é um erro, Padre? Porque se nós ficarmos na leitura superficial dela, não ler e reler várias vezes, não rezar é exercício. E é chato de fazer, porque exige repetição. Toda vez, para quem pratica atividade física e... Sabe-se que ao longo da semana E alguns exercícios são repetidos E se não são Na próxima semana tem que fazer de novo Acontece o mesmo com a vida de oração Com a nossa vida espiritual Ficar na leitura da palavra de Deus Não nos ajuda a crescer Na mera leitura Tem que pegar as palavras das sagradas escrituras E aplicar ela para a nossa vida Deixar a palavra penetrar em nossa pele, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, em todo o nosso ser. Muitas vezes preocupamos demais só com a nossa alma e com o nosso espírito, né? E despreocupamos com o nosso corpo. Mas Deus tomou um corpo para ser si, através de Maria Santíssima e assumiu a nossa humanidade, portanto nós temos um Deus, que antes de mais nada, é também se faz aí, um ser humano, assume a nossa humanidade, assume a nossa carne, portanto é carne, é alma, é espírito, é tudo aquilo que constitui o corpo humano, fez a experiência em tudo... Menos no pecado Hoje nós estamos aqui Celebrando, repito mais uma vez Solenidade de nossa mãe Solenidade de Maria Santíssima Foi por ela que entrou no mundo A revelação de Deus Deus sempre se revelou Ao longo da história da humanidade Ou melhor, da salvação E também da humanidade mas a sua revelação plena tem seu ápice no menino que está aqui na nossa frente. Tem seu ápice na noite de Natal. Ali o verbo assumiu a humanidade nossa em tudo menos no pecado. E por mais que ele se revela, por mais que ele se deixa encontrar, a sua revelação entre nós permanece inesgotável mas Ele sempre está se revelando, não é um Deus que foge de nós, não é um Deus, como nas outras culturas e religiões, lá, distante de nós, e nós cá, um Deus despreocupado, é um Deus que se mistura, na nossa sujeira, na lama do nosso pecado, é um Deus que se faz presente, em todos os momentos da nossa vida, o Emmanuel, e agora no ano de 2023, nós vamos aí meditar ao longo do ano, nos domingos, nas missas dominicais, justamente esta presença do Emmanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós. É presença real, não se faz presente, claro, se faz presente na Eucaristia, mas se faz presente também em cada um de nós, a sua imagem e também a sua semelhança. É um Deus que desce nas nossas entranhas, nas nossas periferias existenciais, espirituais, como diz o Papa Francisco. É um Deus que vem de encontro conosco. Não é um Deus que corre, mas é um Deus presente no meio de nós. Somos nós que corremos de Deus Somos nós que corremos da Sua Palavra, porque nem sempre a Sua Palavra nos agrada. Basta nós pegarmos o Sermão da Montanha, e lá nós achamos um Deus que é desconcertante, um Deus que faz uma reviravolta, como Ele faz uma reviravolta hoje, na narrativa do Evangelho de Lucas. Vejam que aos pastores é anunciado que nasceu um menino. Talvez nós não saibamos o contexto da época, e por isso vamos tocar um pouco o solo do homem bíblico. Pastor, no tempo de Jesus, era considerado uma pessoa marginalizada, pecadora, imoral. Seriam os últimos que a salvação alcançaria, Segundo a concepção da teologia judaica daquela época. E vamos fazer um paralelo com a nossa época. Dois mil anos se passaram e nós ainda não compreendemos o Evangelho. Não compreendemos a proposta do Evangelho anunciado por Jesus. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, se cada um aqui merece a salvação... A não ser que a pessoa seja muito sincero, vai responder no máximo, padre. Eu não sei se eu mereço a salvação. Outros vão responder, eu mereço a salvação porque eu cumpro todos os rituais religiosos, participo das missas aos domingos, rezo meu terço, faço a minha devoção. Tudo isso é bom? Tudo isso é bom. Tudo isso é louvável. Tudo isso é louvável Mas a prática religiosa O culto à palavra e à Eucaristia Se tiver desvinculado do cotidiano da minha vida Fora dos muros e da porta da igreja Meu irmão, minha irmã Eu estou me enganando Você está se enganando Nós estamos nos enganando E nós podemos até nos enganar mas Deus ninguém engana. É claro, muitas vezes fazemos isso inconscientemente, mas quando nós conscientemente, conscientemente julgamos os outros e nos achamos merecedores da salvação, saiba, repito, a salvação de Deus, ela não é mérito, ela é graça, ela é dom, é ela que nos alcança, é ela que nos atinge. A iniciativa é sempre de Deus. E nunca é nossa. Padre, obrigado. Vou fazer o que eu quiser agora. Vou sair e viver a vida que eu quero. Quando eu sair da igreja aqui. Já que a salvação que me atinge. Tem uma notícia ruim agora. Você é livre e eu sou livre e na nossa liberdade Deus não interfere, a salvação nos alcança, mas eu posso acolher a salvação, ou eu posso jogar ela fora, é como ganhar um presente de alguém, é uma falta de educação imensa, mas imagina você ganhando um presente, ou você dando o um presente para alguém, e você rejeitando aquele presente, ou a pessoa rejeitando aquele presente dada por você, assim acontece com a salvação, Deus nos dá a salvação, eu posso acolher ela na minha vida, ou eu posso jogá-la fora, se eu viver uma vida desenfreada, desordenada, sem regras, escrupulosa, imoral, sair julgando todos, só eu tenho a salvação, só eu que mereço, cuidado porque isto é farisaísmo, e veja que Deus se encarnou, e se revelou primeiro aos pastores analfabetos, não conheciam a lei de, de Moisés, não podiam participar do cultos nas sinagogas, e nem no templo de Jerusalém, como se costumava fazer no tempo de Jesus, eram pessoas excluídas, marginalizadas, e veja o Deus da reviravolta, o Deus desconcertante, é lá, para os pastores, primeiro que a salvação será anunciada. É a eles porque eles acolheram. O Messias não nasceu num palácio, num berço de ouro, e nem teve uma coroa de ouro. Nasceu numa manjedoura, num estábulo, estábulo ali no meio de moscas, estrume de vaca, de boi, ali, naquele celeiro. Não. Nasceu, portanto, aí em berço de ouro, colchão de ouro, fios de ouro ali tecendo o lençol ali da sua cama. Nasceu lá, num lugar simples, excluído, porque para ele não tinha lugar na hospedaria. Veja que reviravolta que é o Deus do cristianismo. Enquanto os outros deuses se fazem poderosos demais e não se misturam conosco, o Deus cristão, ele vem até o nosso encontro. Ele se deixa revelar naquela criança e se revela a todos. Contudo, no entanto e todavia, nem todos acolhem a salvação, nem todos aceitam, compreendem, esse Deus que se faz humano, esse Deus que se junta com pecadores, e deixa os santinhos de lado, porque os fariseus, mestres da lei, doutores da lei, eles se achavam dignos, porque cumpriam todos os rituais religiosos, e pela sua piedade, pelo seu ritual religioso, eles se achavam merecedores, da salvação, e aí nós adentramos na segunda leitura, e podemos fazer um paralelo com a carta aos Gálatas, Galácia era uma cidade grande, e lá no norte dela, as comunidades cristãs estavam se desentendendo, e por quê? Porque era uma comunidade de origem pagã, origem grega, Alguns convertidos ao cristianismo, alguns judeus de origem, alguns cristãos de origem judaica, estavam adentrando na comunidade e estavam colocando abaixo o evangelho anunciado por Paulo lá. O evangelho anunciado por Paulo não estava sendo bem aceito. Paulo está em Éfeso neste momento, então ele escreve esta carta um tanto pesada, aos Gálatas, estava preocupado com a desavença que estava se criando, com as crises que estavam acontecendo na comunidade entre os Gálatas. E então ele vai dizer, os judeus, ou melhor, os cristãos de origem judaica, eles achavam que tinha que cumprir plenamente a lei mosaica, a lei deixada por Moisés, os cristãos, vindos do paganismo, não conheciam a lei mosaica, a lei anunciada por Moisés. Por não saberem, segundo a concepção dos judeus, convertidos ao cristianismo, eles não teriam a salvação. E é por isso que Paulo vai falar da liberdade e da lei. E aqui eu vou fazer um paralelo já com Lucas capítulo 15 também. Passagem do pai misericordioso lá nós tínhamos o filho mais velho o filho mais novo, o mais novo pede a herança para o pai o pai reparte a herança entre eles e ele some e o filho mais velho ele cumpre rigorosamente ali a lei do pai mas ele não se sente filho assim somos nós muitas vezes às vezes eu me sinto mais merecedor porque eu sou padre, porque eu tenho as mãos ungidas, mas se eu viver só de rituais, se eu viver só de devoção, e da porta para fora da igreja, puxar o tapete dos outros, falar mal dos outros, pensar mal dos outros, ou desejar mal para o outro, saiba que eu, padre e vocês que estão aí me ouvindo, Estamos vivendo a religião de rituais e tudo o que Deus menos quer é isso. E isso não é o Padre João Paulo quem vos fala. Lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. O culto à palavra e da Eucaristia, eu repito, é importantíssimo para a nossa fé católica, as devoções, a piedade, a Maria Santíssima, faz parte da nossa fé, tem a sua importância, mas, se eu, se você, se nós, vivemos só disso, e não praticamos o bem, não concretizamos o amor, entre nós, nos nossos gestos, não externalizamos o amor, podemos estar descartando, o a salvação fora. Podemos estar aqui nos enganando. Deus deu a graça. Mas eu posso jogar ela fora. Se eu viver a religião de ritual. Se eu apenas venho à missa. E acho que isso está bom. Estou salvo por isso. E posso tratar o outro de qualquer maneira. Saiba que não é bem assim. Liturgia e vida estão vinculadas, não são coisas separadas, o que nós vivemos aqui, professamos aqui, temos que levar adiante, depois que o Padre dá a bênção, e envia todos vocês em missão, vão, agora que vocês estão abastecidos, da palavra de Deus, vão pregar o Evangelho, que foi anunciado, que a liturgia nos apresentou, na liturgia da Palavra, com a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. E vão também anunciar o Cristo Eucarístico, que se faz presente num simples pedaço de pão. Veja a humildade de Deus, sendo Todo-Poderoso, se faz presente num simples pedaço de pão. E nós, pelo nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência... Queremos, muitas vezes, nos divinizar, ser adorados, ser cultuados. E ninguém de nós aqui somos semideuses e nem pequenos deuses. Graças a Deus, né? Imagina se meros mortais já somos orgulhosos. Imaginamos se, fosse, se fôssemos semideuses ou pequenos deuses. Ave Maria, ninguém ia se suportar, né? Eu sou mais merecedor, eu sou melhor que todo mundo. Graças a Deus que nós somos meros mortais, filhos de Deus. Portanto, apegamos a liberdade com responsabilidade. Vivamos o nosso culto, a palavra e a Eucaristia de corpo, alma, mente, espírito, coração, aqui e também fora os muros do templo religio... religioso, perdão, que Deus nos abençoe, e nos guarde, que Ele volva o Seu rosto para nós, e nos conceda a Sua graça, e Sua paz, pela poderosa intercessão de Nossa Mãe, Maria Santíssima, que assim seja, Amém. Professemos a nossa fé, creio em, em Deus Pai, Todo-Poderoso,